Olá, tudo bem? Aqui é o René Ricardo, eu sou empreendedor digital, eu sou aqui de Guarulhos, tá? E eu tô gravando esse vídeo para você que tem pizzaria, tá? Que tem pizzaria, restaurante, você que precisa aparecer para as pessoas do seu bairro, da sua comunidade, né? E geralmente para aquelas pessoas também que costumam fazer aqueles catálogos em papel para distribuição de, nas casas, né? enfim, aqueles panfletos de pizzarias e restaurantes. Pois bem, é, eu criei um aplicativo, um, um aplicativo para pizzarias, bares e restaurantes, é, onde você pode gravar um vídeo, você pode fazer o seu cardápio, você pode colocar o seu, o seu nome, endereço, o telefone, o whatsapp, e-mail, tudo ao mesmo tempo, certo E isso vai te dar um grande retorno tá? um, Com muito mais propensão de retorno Do que você gastar em papel hoje Porque as pessoas não estão mais interessadas em papel E mesmo que você coloque papel é, Ou faça uma revista de catálogo né, é, O retorno disso é muito pequeno Então eu estou gravando esse vídeo né, Para você que tem pizzaria Para você que quer é, você tem um restaurante né, e quer fazer a sua marca aparecer, eu vou deixar aqui em cima é, um tutorial, né, que é um pequeno artigo que você pode ler ele online ou então você pode baixá-lo gratuitamente para você entender o tutorial de como funciona o aplicativo para pizzarias, tá? que se estende a pizzarias ou a restaurantes. Tá bom? O, o aplicativo ele é exclusivo, certo? E você pode, você pode fazer com a sua logomarca, certo? Com, com todos os materiais que você mesmo tenha, tá bom? Então é isso aí. E assim, importante, nesse aplicativo você pode colocar é, o, um vídeo, você pode colocar seu Facebook, a sua fanpage, o seu Twitter é, e o seu YouTube, tá bom? Então ele é muito amplo. E ele é totalmente interativo, tá? Então eu vou deixar aqui o link aqui em cima, você pode clicar nele ou ler online, ou então ver é, como funciona esse aplicativo para pizzarias e restaurantes, tá bom? É isso aí, muito obrigado, um forte abraço e até mais!